O Bitcoin está aqui agora numa região importante de distribuição e resistência. Eu fechei minhas posições na região dos 35 mil dólares. A gente vai dar uma olhada aqui agora em regiões importantes para a gente ficar atento que o Bitcoin precisa romper e ficar acima para poder aqui retomar essa alta. E tem novidades importantes aqui, ó, a SP500 rompeu a máxima histórica junto com a Nasdaq. A gente também tem o índice do dólar caindo. Então, pessoal, muita coisa bullish aqui para o Bitcoin no curto prazo. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Vamos começar olhando o gráfico mais de médio prazo. O Bitcoin continua nesse canal de baixa, né? Como eu mostrei para vocês num dos vídeos anteriores. Ele está aqui nesse momento agora tentando romper esse canal para cima de novo. Ele tinha tentado aqui anteriormente na região dos 41.300 dólares, né? Ele não conseguiu. E a gente fez um fundo na região dos 28.600 dólares. Aqui agora ele está buscando o impulso necessário, né, pessoal, para poder romper esse canal para cima, tá? Contudo, a gente vai ter bastante resistência para cima aqui na região dos 35.600 dólares. Por isso eu fechei aqui boa parte as minhas posições na região dos 35.300 para poder ficar garantido e estou esperando uma região melhor para poder entrar aqui agora. Tá, então isso que eu estou acompanhando aqui agora seria muito importante o Bitcoin romper esse canal para cima aqui, ó. A região mais ou menos, essa região aqui acima dos, 30, dos 36 mil dólares. Seria muito importante conseguir romper e ficar acima. E também a gente vai ter aqui a região da POC, ó. Outra região forte resistência seria a região dos 37 mil puxar aqui um pouquinho mais para cá, ó, essa é a região dos 37 mil, uh, 37 mil dólares vai ser uma região muito importante do Bitcoin romper também e ficar acima, tá, pessoal? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês também aqui agora, mudando para o gráfico logaritmo, eu quero mostrar para vocês também essa, essa essas regiões importantes aqui pra ficar de olho, ó, L gráfico logaritmo, muda mudando o indicador aqui, ó, Bitcoin logaritmo growth curves aqui, né, esse indicador que eu uso bastante aqui nos meus vídeos, já mostrei para vocês aqui várias vezes no canal sobre isso, tá? Então aqui, ó, esse, esse, esse, hum, esse indicador que mostra né, curvas de crescimento logaritmo, levando aqui regiões de Fibonacci, tá? Então, vou até puxar o gráfico aqui, uh, o gráfico uh, semanal, para a gente dar uma olhadinha. Ó. Então, isso aqui mostra a curva de crescimento do Bitcoin ao longo do tempo, tá? Então, o que a gente pode ver aqui agora, pessoal, vou botar para o gráfico diário para dar uma olhadinha, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó. Nesse momento aqui agora, a gente teve um suporte muito forte nessa região de Fibonacci, a região de 23,6%. A gente teve um suporte bem bacana nessa região tá? Agora o que eu estou esperando, a gente possivelmente vai ter um, uma resistência nessa região de 382 aqui, porque a gente teve muita, um, a gente teve muito suporte nessa região aqui de, de 38.2, né? E agora aqui possivelmente a gente vai ter uma resistência nessa região aqui forte, na região dos 37.500 dólares, tá? Então aqui você pode ver aqui nesse indicador, se você clicar nessa engrenagemzinha, você pode ver todos os níveis Fibonacci aqui. Eu gosto de acompanhar esses níveis, tá? A região aqui dos dos 23.6, 38.2 e 50%, tá? Então a gente tem aqui vários níveis importantes para a gente é, acompanhar, inclusive aqui a, a região de 50% do de, dessa, dessa, Fibonacci, aqui, dessas curvas, está na região aqui dos 46 mil dólares, 46.500. Tá? Então são níveis importantes para você ficar atento aqui, para mim o Bitcoin rompendo os 37, de preferência os 37.500 para cima, a coisa vai ficar bastante bullish para o Bitcoin. Tá? Se, você, se você é o cara mais agressivo, se você quiser entrar aqui agora no Bitcoin, nesse momento, você pode entrar aqui agora, Eu vou mostrar no gráfico de curto prazo algumas regiões que você poderia poderia entrar, tá, mas se você quisesse entrar de forma mais conservadora, eu esperaria ali pelo menos conseguir romper a região dos 37 mil dólares, mais ou menos, que é a região da POC, né? Romper e ficar acima, daí vai ser uma entrada um pouco mais segura, né? Pro, pro Bitcoin, beleza? Vamos olhar aqui agora o gráfico mais de curto prazo. Antes de mais nada, não se esqueça aí de apoiar o canal, deixa o seu like, né? Compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Também, se você não está participando aqui do grupo do Telegram, tá? vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, tem um grupo aqui que tem 8.200 pessoas, também tem um canal de alertas, que é onde eu coloco aqui os principais alertas. Ontem, por exemplo, eu mandei um áudio aqui no, no, no, nesse, nesse alertas para falar que eu tô chegando no, no, sempre nos gráficos, tá? E aqui eu posto todos os vídeos, assim você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. E também, se você tem experiência com futuros, não se esqueça de aproveitar aqui a PrimeXBT, eles estão dando 50% de bônus de depósito. Se você depositar um Bitcoin, você ganha meio Bitcoin de margem gratuita para você operar, tá bom? Então... Aconselho você a conhecer aqui a Prime SBT, realmente aqui, taxas mais competitivas que a Binance, tem muitas funcionalidades incríveis aqui, tá? Então você pode né, aproveitar, inclusive, esse bônus aqui agora, porque a gente está na região de acumulação de Fibonacci de, de WiiCoff. Então, para mim, aqui seria bem possível de usar aqui esse bônus nesse momento para aproveitar um possível impulso do Bitcoin, pode ter, pelo menos para região dos 48 mil dólares. Tá? Então, isso que eu aconselho vocês fazendo aqui agora, porque acho que vai ter muita oportunidade bacana aqui agora no curto prazo. Vamos olhar então os gráficos aqui de curto Curto prazo, pessoal, o que a gente pode esperar aqui do preço do Bitcoin, tá? Então, o que, que eu tô olhando aqui agora pro curto prazo? É o seguinte: ó, o que é mais importante a gente olhar aqui são regiões aqui de Fibonacci, né? Nessa retração aqui, tá? Desse, desse topo aqui, ó, desse topo aqui até esse fundo. A gente pode ver que o Bitcoin está aqui lutando, ele teve uma rejeição da região de 50% de Fibonacci, região de 35 mil dólares aqui mais ou menos, ele, ele rompeu, né? rompeu aqui não conseguiu ficar acima, e agora aqui está rompendo para baixo, aqui perdendo essa, perdeu essa região dos, dos 50%, né? e agora aqui isso aqui é um sinal né, ruim aqui no curto prazo, né? seria importante ele conseguir ficar acima, né? mas obviamente a gente vai ter aqui uma região de uma retração do, do preço também para poder a, a encontrar entradas melhores. Né? Então, esses, esses níveis importantes que eu estou acompanhando no Fibonacci são esse aqui, ó, a região dos 35 mil dólares e a região dos 36 mil e, e 500 dólares, mais ou menos. Seria bem importante romper essa região de mil e oito. Mas a região, para mim, aqui dos 37, pessoal, essa é a região que você tem que ficar atento, porque a gente também tem aqui... ó além de ter essa, a gente tem essa LTB aqui azul, né, de curto prazo aqui, ó, também tem essa LTB verde que estou acompanhando que vem lá de cima, ó, tá, uma LTB verde importante, tá, seria importante o Bitcoin conseguir romper e ficar acima aqui dessa região dos 37 mil dólares, tá, que seria aqui, seria mais, daria mais ou menos aqui nessa, acima dessa dessa dessa LTB, tá, na região dos 37 .300, mais ou menos, né, vai depender de onde romper aqui, obviamente, tá bom? Então, é isso que eu tô acompanhando aqui agora, vamos ver se o Bitcoin vai conseguir, né, romper para cima, vamos olhar o gráfico de 15 minutos, tem algo aqui importante acontecendo tá Vou mostrar para vocês o gráfico 15 minutos para ver o que tá rolando aqui agora nesse momento a gente tem essa cunha formando aqui agora né formando que o Bitcoin rompeu para baixo que agora essa cunha Esse aqui é um sinal ruim né? a gente rompeu para baixo aqui nesse momento né confirmou inclusive essa, essa cunha aqui né fez a confirmação tá perdendo força vamos olhar para onde o Bitcoin pode ir aqui agora tá então a gente pode olhar aqui por exemplo essa Nessa retração aqui agora desse, desse fundo aqui, né, até esse topo, né? O Bitcoin poderia buscar essa região aqui dos 34 mil dólares, tá? Ou até a região aqui dos 33.550 dólares. Né, e aqui, pessoal, aqui pode ser uma excelente oportunidade de entrada, na minha opinião, tá? Eu sei que a gente rompeu essa cunha aqui, que é um, é um sinal negativo, mas pode ser uma entrada boa é, para o Bitcoin aqui. Por quê? Vamos olhar por quê aqui, né? O, o caso mais bullish do Bitcoin aqui agora. Né? Porque é o seguinte, pessoal, a gente tem essa linha que essa, essa linha de resistência aqui que o Bitcoin não está conseguindo romper. Né? E se vocês, prestarem bem atenção, aqui a gente tem um ombro, cabeça e um ombro invertido. Né? Vamos desenhar esse ombro, cabeça e ombro aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Aqui a gente tem o ombro, cabeça e ombro invertido aqui né? For, formado. Tá bom? Então, isso que eu estou acompanhando, ó, esse ombro, cabeça e ombro aqui formado. Tá? Então, a, a gente rompeu esse, essa linha do pescoço né, comprei do pescoço aqui agora e se a gente buscar, ó, se a gente buscar esse, esse alvo do, do ombro, cabeça e ombro, né, vou mostrar o alvo, esse alvo para vocês aqui, ó, se a gente puxar desse, dessa linha aqui do pescoço, tá, até esse fundo que, que, que, que a gente fez aqui, a gente poderia buscar com o preço nesse rompimento aqui que a gente teve, ó, buscar a região lá dos 40 mil dólares, tá, 40 mil dólares é o alvo desse ombro, cabeça e ombro aqui invertido que foi rompido, tá, então a gente poderia aqui agora, né, Aproveitar essa retração do Bitcoin aqui, poder fazer uma entrada aqui em regiões Fibonacci, tá? Isso aqui seria uma, uma estratégia interessante, tá? Obviamente po poderia colocar aqui né, um stop loss aqui abaixo dessa linha aqui do pescoço, tá? Uh, no caso da chave PVR também aqui, ó. Abaixo dessa linha do pescoço aqui, poderia botar um, um stop loss. No caso aqui seria o ideal botar abaixo aqui da região dos, dos 33. 30... 2.500, daí pode ficar um pouquinho muito longe aqui também, né? Então, assim, é bom esperar aqui ver, ver até onde o Bitcoin vai retrair, tá? Mas acho que seria interessante ele perder essa região aqui dos 34 mil dólares, ele pode retrair aqui até para a região dos 34 mil e 33.500, tá? E aqui fazer uma entrada para a gente poder ter um, né, pegar o um impulso aqui agora para poder romper essas, essas LTBs aqui importantes. Por que eu estou acreditando nisso, pessoal? Tá? Para alguns motivos que eu estou acreditando uh, que o Bitcoin pode aqui agora, né, pegar o impulso necessário para poder romper a região dos de mil dólares tá o primeiro motivo aqui agora que eu já mostrei para vocês né várias vezes no canal ao longo do, das últimas semanas aqui né, a gente tem essa formação aqui do uh, e né vou mostrar para vocês aqui ó esse, essa formação aqui de cenário de acumulação de e que é o cenário que eu mais acredito aqui para o preço tá então está formando aqui de forma muito bonita esse cenário de acumulação de e então Qualquer retração aqui agora, na minha opinião, é uma oportunidade para poder fazer uma entrada com Bitcoin, tá? É, eu vou mostrar para vocês por que mais adiante aqui também, que eu estou extremamente bullish nos mercados nacionais. Então, eu estou procurando aqui novas entradas aqui nessa regiões de regiões região dos 33.500, 34 mil dólares. Tá? Seria boas entradas aqui para a gente poder uh, conseguir né, carregar ali para uma região dos 37 mil dólares Uh, mesmo que a gente tenha, né, tendo muita resistência para cima, né, a gente pode ter muita resistência para cima ali nessa região, a gente tem, na verdade, muita resistência, conforme eu vocês, né, mas, pessoal, vamos olhar aqui agora o, o caso mais bullish aqui agora, né, por que, que eu estou acreditando que o Bitcoin vai buscar né, níveis aqui acima dos 37 mil dólares, tá? Primeiro, pessoal, a gente tem aqui a SP500, vamos puxar aqui o gráfico da SP500 aqui para vocês, a gente rompeu a máxima histórica da SP500, tá? Então a gente rompeu aqui, não tá andando muito rápido, ele rompeu aqui nesse momento, tá querendo até desromper nesse momento aqui, né? A gente botou no gráfico diário, botar o gráfico de 4 uh, de horas aqui a gente dar uma olhada, ó. A gente rompeu a SP500 aqui, né, a máxima histórica, tá aqui agora retestando esse, esse topo da, da SP500, né. Então, por isso aqui é um motivo que o Bitcoin tá caindo agora aqui nesse momento também no curto prazo, tá, vamos ver. Mas que é um sinal positivo, se ele conseguir manter aqui acima, a SP500 conseguir se manter aqui em cima, seria um sinal muito bom mesmo. A Nasdaq também, ó, rompeu a máxima histórica, né, de novo, tá aqui extremamente bullish, né, a Nasdaq. A gente rompeu essa, essa, essa linha aqui para cima, ó. A gente rompeu um aqui de novo essa, essa máxima histórica. E agora aqui, pessoal, a gente está com uma fase de consolidação que também. tá Então, sinal positivo. E a gente tem o índice do dólar também, que é outro fator importante aqui para o preço do Bitcoin, perdendo força. Né? A gente foi buscar aqui a região de 92 aqui, né no índice do dólar, que é uma região que o, o índice do dólar tem, um, geralmente, um, uma suporte e resistência muito forte nessa região. tá Então, aqui, ó. Olhando a história aqui também, a gente pode ver, ó. A gente tem essa região de 92 aqui, pontos aqui. A gente tem, né? Suportes bons, né? Resistência e tal. Então aqui o, o, o índice do dólar foi buscar essa região, a região de 92. E agora aqui tá perdendo força, né? Tá, tá conseguindo aqui cair, tá? Isso aqui é o um motivo também que eu tô vendo isso aqui cair, na minha opinião, o dólar também. A gente tá vendo aqui, pessoal, no gráfico aqui da, do, a, do, da Federal Reserve aqui, do, do Money Stock aqui do Federal Reserve, a gente pode ver o seguinte, ó. Botando o gráfico semanal, a gente tá vendo aqui que tem mais impressão de dinheiro chegando, pessoal. Não para de... os caras não param de imprimir dinheiro, ó. Tá aqui, ó, tá? Então, tem mais dinheiro chegando lá no... no na, na na Federal Reserve lá no Banco Central dos Estados Unidos, tá? Então isso que leva vai levar aí a, as ações, né, subir, vai levar o índice do dólar a perder força. Isso aqui é muito bom para o Bitcoin. Então qualquer retração que agora no curto prazo, pessoal, essa, essa, isso que eu tô olhando aqui agora, qualquer retração que tiver aqui agora, a gente está aqui agora na região dos 34.200 dólares é a tentar aproveitar aqui, fazer uma entrada, na minha opinião, para poder carregar aqui, porque a gente pode buscar a região dos 37, né acima até inclusive. Eu estimo que o Bitcoin vai buscar aqui, uh, né, mesmo que a gente entre no bull market, no bear market, no caso, o Bitcoin busque regiões ali dos 46, 48 mil dólares, tá? Então, isso que eu tô aqui acreditando, a gente não vai cair aqui agora, né, uh, sem ter uma. uma uh, uh, a não ser que aconteça um desastre mesmo, tá, pessoal? Essa aqui é a minha opinião. Então, a minha opinião, a gente vai buscar regiões dos 46 mil dólares, tá? Apesar de ter muita resistência, porque tem o. o Outras, outros mercados aí, né? Os mercados tradicionais, o, o índice do dólar, tudo aqui, né? Levando, né? Praticamente vai empurrar o Bitcoin junto, na minha opinião, é essa, tá? Então é isso. Basicamente, se não acontecer uma estratégia, é isso que eu estou esperando para o preço aqui também. Também, pessoal, a gente tem aqui o indicador de Fear and Greed index A gente está aqui agora na, na região de medo, em 27 pontos, tá? Isso aqui é um, um sinal positivo também para o Bitcoin. E também aqui, se a gente olhar o long short ratio, né? Indicador de sentimento, a gente pode ver que está na região de, de menos aqui, de um menos de 1,2, pessoal, tá? região de 1.16 aqui tá então a gente tem a gente tem um espaço legal aqui para o preço subir na minha opinião tá então uh, é o que eu tô acreditando aqui mais aqui agora uh, inclusive as sardinhas aqui estão né parando de comprar aqui agora nesse momento tá então eu tô acreditando aqui que o Bitcoin possa né gente possa ter essa essa essa retração necessária que agora meu, o principal motivo, na minha opinião, que a gente tem essa, essa queda aqui do preço do Bitcoin aqui agora, a gente tem o RSI também que tinha atingido um nível alto aqui também, né, de, de sobrevendido aqui, quase um nível de sobrevendido vários tempos gráficos, né, e também a gente tem a SP500 aqui caindo nesse momento aqui, né, indo retestar o topo anterior, né, mas eu tô bem confiante que a gente vai conseguir, pessoal, tá, minha expectativa é que a gente vai conseguir aqui agora, né, pelo menos nos próximos dois dias, ter um pump legal para o Bitcoin, tá? Eu estou mais otimista que agora, apesar de todas as existências que eu estou vendo aí também pela frente, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço!